Mas olha só! Mano, aquela animação deliciosa pra começar o vídeo, bonilho, que eu meu. amo, meu. Já deixa seu like, se inscreva no canal aí. E hoje a gente vai fazer o tão conhecido O Que Você Prefere. Aê! Aí, tá bonito? Tá. Tá bonito mesmo, gente? Você não pode se apaixonar! Vamos começar, vamos começar. Você prefere o Dwayne Johnson ou o the, the, the Rock? The Rock. The Rock. The Rock. The Rock. mano. The rock, Man. the rock, mano. Eu sou mais o Dwayne Johnson. Eu prefiro o Dwayne Johnson. The Rock. Ah, eu gosto de uma careca, mano. Os dois eu são careca. Ficar um mês sem cagar ou ficar um ano sem gozar? Paxa, mano, assim, tá? um mês sem cagar, cagar, faz. Mano. Um mês sem cagar. Um mês sem cagar, velho. Um, sem Se um cagar, mês sem cagar. Sem um ano sem gozar. Um ano sem gozar. Um ano sem gozar. Aquele Aquele é É um dia. Bom dia que é você segura a bola, você dá aquela sensação insuportável de você é. quer me é. cagar e não conseguir muito. Cagar, tá, pô, Imagina... então faz. Não, mas aí você tá com só o intestino. Imagina as duas bolas cheias. Ele não passa uma semana sem. <risos> é verdade. Eu acho que eu prefiro ficar um ano sem gozar, mano. O quê? Não, eu ficar. Olha, se você não me ama. Ó, <risos> eu prefiro ficar um mês sem cagar, é verdade. Eu prefiro ficar um mês sem cagar. Eu também. Você prefere não poder mais abreviar nada nas redes sociais? Ou, não poder mais usar emoji nem figurinha nas redes sociais. Eu prefiro não poder abreviar nada, porque eu já escrevo muito formalmente e eu sou meio tiozão. Eu gosto de responder tudo com emoji, você pode ver tudo correto ah, eu respondo com emoji. Sabe o que você pode fazer? O que? Manda áudio. Sim. Puta, é aí, ó. ó. Ah, foi, ali, foi além, ali. O que você prefere, seu corpo ser encontrado sobre um monte de brinquedos sexuais ou seu corpo ser encontrado sobre um montão de drogas. Eu acho que eu prefiro ser encontrado num montão de brinquedos sexual pessoal. Ah, Legal. Eu deitadão, vários pintos de borracha e fofinho, ó. Calma, ó. Da puta! Pega porra aí, meu irmão! Pega a seguinte situação, a sua mãe entra tá no quarto, não explica o porquê, aí ela vê um pinto de um negão que dá uma volta no seu pescoço, filho. é melhor, estar tá em volta de droga. Você acha que você, sua mãe prefere você entrar no não, quarto? Não. não, ela entrar no seu quarto e você tá com um monte de pino em cima da cama? Não, mas eu, é, eu acho que minha família ia preferir eu ser gay do que eu ser um drogado. Você prefere ir pro BBB e ficar em segundo? Ou você prefere ser o vencedor da fazenda? Eu acho que eu prefiro vencedor. ir o BBB e ficar em segundo lugar. O BBB é muito mais abrangente, tipo. Eu acho bem mais vitrine. É muito mais vitrine o BBB, cuzão. Mano, mas. Quem foi o último ganhador da Fazenda? O último foi. Você a... lembra dos últimos três do BBB? Os últimos três ganhadores do BBB você lembra? Que Juju Juliette, de... Thelma. Aquela Thelma. Eu? Já, a Planta? Quem mais? A Planta? Planta. Verão? Da Fazenda eu não lembro quem ganhou. É, mas... Eu lembro que a Mirella tava lá, que vazou nude dela. Eu adorei. Se... <risos> Brincadeira, <risos> Se amor. Se você ganhar. <risos> Nem vi. Você prefere feijão em cima do arroz ou arroz em cima do feijão? Eu não prefiro nenhum dos dois, eu prefiro um do lado do outro. É uma frescura da Feijão em cima do arroz. Cima... Sério? Sério. A comida fica mais saborosa Ah, eu não acho. Eu acho que tem é que, que ser do ladinho. Coisa. É assim, Eu vou misturar qualquer coisa, velho. Ele é meio criança, ele é meio papa, né? Ele faz aquele... <risos> muito... <risos> ele mistura no prato e come. Ele bate problema. no liquidificador. <risos> o arroz, eu acho muito seco, O feijão dá o caldinho em cima do. Ah, então você. é igual aquela cena do Ratatouille. É... Que você come um limão você e acabou. come um queijo. Aí <risos> você hum, explode Ai, aqui meus tudo, né? imaginei... Entendeu, entendeu, entendeu. Você prefere... Você prefere ser um político amado e corrupto ou ser um político odiado e honesto? Mano, eu prefiro ser um político amado e corrupto, como todos são. Eu acho melhor. O que você prefere? A mesma coisa. A mesma coisa, cuzão. Uma... Você prefere ser o maior jogador da história do seu time rival ou ser reserva no seu time do coração? Eu prefiro ser o maior jogador da história do meu time rival. Sem pensar duas vezes, cuzão. Eu prefiro ser jogador do Palmeiras assim pra vida toda e ser o mais top do Palmeiras, cuzão. Eu assim. seria aí do, do, do Corinthians fácil. Mano, tranquilamente, parça ah, Eu já prefiro ser reserva. Você prefere ser reserva nunca? Ah, não, não. Você vai ser conhecido. Nunca. É, não, é profissionalismo, cuzão. Não, nesse caso, não. é ser o time do coração, pelo mas dinheiro, você tá jogando. Vai, vai não, viado, é porque assim, se você é jogador mesmo. Profissão é profissão time é Entendeu? Eu penso muito assim. Pra quem não sabe, eu sou um exímio jogador. Você prefere ter a experiência de soltar o um Gamega errar gama uma vez na vida ou salvar a vida de uma criança que você não tem vínculo? Eu prefiro soltar o um Gama e errar é, é, é. Pra que eu vou salvar a vida de uma criança que eu não conheço? É, é, é. Foda-se criança. Imagina eu aqui, ó, soltando o ah, Não, foda-se criança. Você prefere apenas não. um show? Ou hora de aventura. Isso daqui é, é, eu não, eu não, Mar... é papo de adulto. Marcos. Isso aqui é papo de adulto. Na minha opinião, sem pensar duas vezes, hora de aventura. Eu nem penso duas vezes. Calma, calma, calma. Apenas show, mano, porque aquela cena no final de ver o ídolo do morrer, mano, faz qualquer homem chorar. Mano. Ah, mas pra mim, ah. hora de aventura não tem como. Ah. Então, pra um pra um mim show, é muito melhor, melhor que qualquer série, show, mano. E é só, galera, se inscreva no canal, deixa seu like e assiste os videozinhos aqui que estão do lado, que eles estão muito bons. E é isso, um beijo no cozinho da sua avó. Sei.